Bom dia! É dia de pedal de novo. A previsão nossa hoje é fazermos Taiuva, Andes, Taiaçu e voltar pela estrada da Tabarana. Bom dia, tchau! Bom dia, Randal. Bom dia, pessoal. Ô, tchau, nós estamos aguardando o doutor Fausto. Esse negócio de doutor costuma atrasar, né? Bastante, hein? <risos> Ó Estela, Olá, aqui, isso aqui é tudo bom, Estela. Ei, ah, tem mais alguém? Não. Vambora, eles vão atrás. A Zebike levando eu embora, ó. Eu fico fazendo as filmagens. Tchau, tchau, tchau! <risos> Quilômetros estamos chegando no primeiro ponto de referência, a rotatória de Vitirama-Taiuva. Tá gostando do vídeo? Manda o dedão no like, se inscreve, aperta o balangodango e não esquece de compartilhar, porque só assim o canal cresce e eu continuo animado para produzir para vocês. Vai começar a terra! Para uhum! Bora! Bora! Bora! Bora! Bora! ir para Thaíuva, nós vamos seguir o caminho mais direto, então nós descemos e vamos subir, vamos fazer o completo para chegar na Casa Alta. Nas descrições estou deixando os links do meu perfil Strava, assim como do trajeto na Wikiloc, caso você queira o arquivo GPX ou outros detalhes. Esse aqui é o asfalto chegando em Itaiuva. Daqui a pouquinho nós estamos lá na primeira cidade. Bom dia, pessoal! de tá e eu na frente, tá, perímetro urbano diz a placa estamos chegando na primeira cidade, Tayúva. Tá, Vamos pedir um frango aqui na praça de Itaíuva. Já andamos 20,5. Próxima parada agora, Andes. A metrópole Andes. Nós estamos na vicinal entre Itaíuva e Andes. Ah, Márcia, ó, que potência. Aqui tá parecendo a luminosa. Vencemos! <risos> Nós estamos chegando em Andes, a segunda cidade do dia. A linha do trem. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O Mundo Mountain Bike com vocês. Bom ah, esse caboclo, é o baixo! Nós estamos aqui na capital da megalópole, Tayuva, Andes, Tayaçu. Aqui é a capital, Andes. É, bebedouro também. Bebedouro é distrito, né? Bebedouro é distrito de Andes. Bebedouro distrito, não. Bebedouro dizer. Tá curtindo o pedão ou não tá? Top demais! Top é. demais! Famosa foto pula-porteira, hein moçada? Vai! Vem, Marcos! Aqui ó, foto pula-porteira? Olha ah lá, ó. Não. pra não falar pula-cerca, né? É duro, viu? Vocês se divertindo e eu trabalhando. Trabalhando pro canal. O que que é areião? O que que é cana? Saímos de antes, estava até bonitinha a mata, mas agora é só canavial e areião, Lu! Começando o asfalto agora para Taiaçu Lá em Simão dá para ver é a terceira cidade. Uh, foi aqui. Ah. Daqui a pouquinho a última cidade, Tayasu. Já pedalamos mais de 40 quilômetros. Essa aqui é a Vicinal que liga Taiaçu a Pirangi. Estamos aqui em Taiaçu. Pãozão com mortadela aqui nessa padaria maravilhosa. A Praça Matriz ali. Todo mundo na engorda. em Taiaçu, a última cidade da expedição agradecimento ao guia, Marco Túlio, os companheiros Fernandinho, Tião Tiago Estelinha Fabi, Márcia Paulinho Caio, o Caio Talu, Fabrício e o lá na padaria, as parciais 46,4 quilômetros, 19,5 de média, 428 metros de elevação. Estamos saindo de Itaiaçu, sentido Estrada da Tabarana, para subir a famosa Serrinha da Tabarana, Fernandinho. Coisa linda! Coisa linda! Daqui a pouco nós estamos na terra de novo. Estrada da Tabarana, de Taiaçu a Monte Alto. É. No, agora me te registrar, pô. Olha só uma coisa, pessoal. Eles pedalando. Muitos de bicicleta elétrica. E eu no feijão. E a de tudo, eu tô trabalhando. Trabalhando pro canal. Trabalhando para você. Mas é uma delícia, hein? Olá Paulinho, 141 de frequência agora parado, você vê que eu estou cansado, 19 quilômetros de média, 53 quilômetros rodados, a frequência cardíaca média 147, isso é pedal de fadiga, de cansaço, faltam 15, 14.9, subimos 545 metros, lembrar que no Garmin dá um pouco menos que a atividade trava, quando eu fechar vocês vão ver a diferença. Estamos chegando de volta, pessoal. Isso aqui é o fim da estrada da Tabarana e o começo da cidade. Muito cansado, tomei um pau da Z-Bikes. Mas valeu, o treino tá pago, né Paulinho? Valeu, tá ótimo. Tamo junto, né? Pedal concluído, pessoal. 18,2 de média. 68 km. 150 de frequência cardíaca média. 769 de elevação pelo Garmin. Vamos ver pelo Strava. Um abraço e amanhã, Nuporanga. Cachoeiras de Nuporanga. Fica comigo que você vai gostar!